E aí, povo! Nesse vídeo aqui, a gente vai salvar o planeta. Seguinte, quem já viu esse vídeo aqui dos problemas ambientais, já sabe que um dos principais setores que causa problemas ambientais é a agricultura e a pecuária. O problema da agricultura é que exige muita irrigação para as plantas crescerem. No Brasil, a irrigação consome cerca de 70% do consumo de água doce. Nos Estados Unidos, é de 80% a 90%. E vale lembrar que grande parte dessa água não se converte em comida, pois se perde por evaporação. E a parte da água irrigada que efetivamente vira comida, grande parte dela não vai alimentar as pessoas, e sim vai alimentar o gado da pecuária. Só que os animais precisam de muitas calorias ao longo do dia só para se manter vivos e crescerem. Então, a pecuária consome ao longo da vida dos animais muitas plantas para no final produzir apenas pouca carne. Isso sem falar do tanto de água que se gasta apenas para irrigar a ração desses animais. É tanta água envolvida nesse processo, direta ou indiretamente, que só para se fazer um espetinho se consome água o suficiente que daria para você tomar banho durante dois meses seguidos. Agora pensa na quantidade de carne toneladas que são abatidas todos os dias. O tanto de água que não se gasta para se fazer esse tanto de carne. Pois é, por isso que a pecuária está tão ligada à seca. Para piorar, só para criar gado, precisa de espaço. Então essa atividade desmata cerca de 10 campos de futebol por segundo. Depois você faz a conta aí do tanto de área que foi desmatada só enquanto você assistir esse vídeo. E para piorar, muitas das áreas desmatadas são matas que protegem nascentes de rios, o que desregula ecossistemas inteiros e pior ainda mais a seca. Mas, como se gasta muitas plantas para criar pouca carne, essa quantidade reduzida não é suficiente para alimentar todo mundo. Daí acaba faltando alimentos para alimentar muita gente. Se liga, metade das plantas produzidas no planeta vai só para alimentar o gado. Se essas mesmas plantas fossem usadas para alimentar as pessoas, daria conta de alimentar toda a humanidade tranquilamente. E isso considerando que metade da comida produzida hoje é desperdiçada. O desperdício é outro assunto e a gente nem está considerando ele. Poderia continuar acontecendo que todo mundo estaria alimentado. Sem a pecuária, sobraria muito mais plantas no mundo. Aliás, sobraria muitas plantas e água. E nisso eu quero fazer uma consideração. Porque os cereais que o gado costuma comer são transgênicos. Ou seja, eles exigem pouca água para serem produzidas. Mas apesar disso, um espetinho consome a porra de água que daria para você tomar banho durante dois meses seguidos tranquilamente. Então, consome muita água ainda assim. Então tá, mas na agricultura, além dos cereais, a gente também come outras plantas que precisam de proporcionalmente muito mais água para serem produzidas, como frutas, hortaliças, legumes e verduras. Então não dá para a gente ficar só culpando a pecuária por ela consumir bastante água, porque a nossa alimentação vegetal também gera impacto ambiental. E tem mais: na agricultura é bem comum se usar máquinas pesadas para fazer a colheita, o que estraga o solo e contribui para desertificar muitas áreas férteis. Fora que se gasta muito combustível para transportar a comida do campo para as cidades. E agora? Como resolver esses problemas? Felizmente a maior parte desses problemas podem ser resolvidos se a gente cultivar os alimentos em fazendas verticais, que são prédios que produzem comida. Imagina 10 andares produzindo alimentos. A soma de todas essas áreas sobrepostas ia produzir o mesmo tanto de comida que uma área 10 vezes maior no plantio tradicional. O que a gente faz é empilhar toda essa área em cima de um espaço que, ao invés de ser horizontal, é vertical. Por isso, plantar comidas em prédios economiza muita área verde e pode ser usada para preservar plantas nativas. Isso não só poupa espaço, como água também, porque a água fica circulando em um sistema fechado dentro do edifício, o que minimiza perdas por evaporação. Esse método de cultivar alimentos na água se chama hidroponia, mas também existem outros métodos que se utilizam nas fazendas verticais e poupam bastante água, como é o caso da aeroponia. A desvantagem para ambos os casos é que ainda se utiliza bastante fertilizantes. As fazendas verticais podem ser abertas para aproveitar a incidência da luz do sol ou podem ter as paredes fechadas, já que as lâmpadas LEDs também permitem às plantas fazerem a fotossíntese. Segundo esse artigo aqui, as cores azul e vermelha do LED são as mais eficientes. Por isso, o cultivo costuma ser feito na cor rosinha, já que é a combinação dessas duas cores. O futuro é rosa. E já que estamos falando de eficiência, vamos usar dados reais. As fazendas verticais são cerca de 100 vezes mais eficientes do que o cultivo tradicional. Isso porque elas reduzem o consumo de energia em 40%. Elas reduzem o desperdício de alimentos em 80% e usam até 99% menos água do que uma agricultura convencional de campo aberto. O mais legal é que usam pouquíssima água para cultivar logo as plantas que mais precisam dela. Apesar das fazendas verticais não produzirem todo tipo de comida, elas ainda assim oferecem enorme variedade de alimentos e produção em larga escala. Esses vídeos aqui dão uma ideia geral sobre como as fazendas verticais funcionam. Para se ter noção da eficiência, uma fazenda vertical de 400 metros quadrados, que é a área de uma casa bem espaçosa, ela produz por ano sozinha 18 toneladas de tomates, 20 toneladas de vegetais e 2 toneladas de ervas. Compara isso com a fazenda convencional que a gente conhece de céu aberto. Esses 400 metros quadrados verticais Produz o mesmo tanto que uma área de 93.000 metros quadrados horizontais, que é 23 acres. Ou seja, economiza aí um espaço de 200 vezes que é menor para preservar a mata nativa. <risos> e ainda tem o benefício adicional de não usar máquinas pesadas, porque elas costumam estragar solos férteis. Mesmo sem serem prédios grandes, espaços menores e mais compactos também produzem bastante comida. Uma fazenda vertical de 163 metros quadrados produz por ano cerca de 6 toneladas de comida, entre ervas, frutas, legumes e verduras. Olha, para uma mini fazenda de dois andares, tá ótimo. As fazendas verticais têm muitas outras vantagens que até agora eu não falei. Para começar, elas ficam dentro de cidades, o que aumenta a segurança alimentar da população, já que a comida é produzida ali, é só a galera chegar e comer. E depois, porque elas melhoram a qualidade do ar. Em primeiro lugar, porque elas dispensam a necessidade de meios de transporte poluentes para trazer comida do campo até a cidade. E em segundo lugar, porque a cidade passa a ter mais plantas que purificam o ar. As fazendas verticais podem ser fechadas, o que previne o surgimento de pragas. E assim, praticamente elimina a necessidade de usar pesticidas. Ou seja, a comida fica orgânica e muito mais saudável. Por tudo isso, as fazendas verticais são o método mais cotado para alimentar a humanidade no futuro, especialmente os prédios altos, já que eles produzem bastante comida. As fazendas verticais produzem tanta comida porque usam dos melhores métodos para produzir o máximo no mínimo espaço possível. Muitas pessoas já fazem isso nas suas casas e obtendo ótimos resultados. Um quintal de 1300 metros quadrados foi capaz de produzir cerca de 3 toneladas de comida por ano. E olha só, com 400 tipos diferentes de comida. Mas até um quintal 20 vezes menor, de 60 metros quadrados, foi capaz de produzir cerca de 70 quilos de vegetais e 160 quilos de frutas por ano. É, fazer horta da comida. Tanto é verdade que famílias pobres conseguem 3 vezes mais comida com cisternas do que no Bolsa Família. Vale lembrar que muitas dessas agriculturas de pequena escala ainda consomem bastante água para serem feitas, que gera impacto ambiental. Por mais que a hidroponia ajude a reduzir esse desperdício, ela ainda exige o consumo de bastante fertilizante na sua prática, que também gera impacto ambiental. A solução para resolver ambos esses problemas está em outro método de cultivo de alimentos, que se chama aquaponia. A aquaponia... É um sistema que combina a hidroponia, que é o cultivo de plantas em água, com a piscicultura, que é o cultivo de peixes, mas também podem ser camarões, lagostas e outras espécies. Com essa combinação, os resíduos dos peixes nutrem as plantas e os nutrientes das plantas alimentam os peixes. Assim, o sistema fica fechado e quase não precisa de intervenção humana. Além do seu cultivo economizar 90% de água, também descarta o uso de pesticidas e fertilizantes. É o método mais completo e ecológico que eu conheço, já que tudo é reaproveitado. E se você acha que eu estou mentindo, olha aí, a aquaponia é a promessa do futuro. O legal da aquaponia é que, além de cultivar plantas, ela também cultiva peixes, que fornecem proteínas de alta qualidade. A comida é orgânica e a dieta fica bem saudável, tanto que inclusive serve para os próprios vegetarianos. Basta eles não comerem os peixes. Para você ter uma noção dos benefícios da aquaponia, eu vou comparar ela com a pecuária. Enquanto a pecuária consome bastante água, especialmente a água que vai na ração dos animais, na aquaponia, o consumo é tão reduzido que é simbólico. A contradição é que se a gente olha para o boi, parece seco, e olha para o peixe, parece molhado. Só que na realidade, é o contrário. A ração dos animais na pecuária usa várias toneladas de fertilizantes e pesticidas. Já na aquaponia, isso quase nunca é usado, só em casos extremos e para resolver um problema específico. A pecuária queima e destrói florestas inteiras para criar pastos, enquanto a aquaponia pode ser feita em prédios, ocupando o mínimo de terra possível. A pecuária, ou mesmo a piscicultura, geram muitos resíduos para o meio ambiente, mas na aquaponia o sistema é fechado, então os resíduos dos animais nutrem as plantas e vice-versa, e nada é jogado fora. A pecuária, principalmente a criação intensiva, Confina os animais em espaços apertados, o que aumenta o risco de infecções. Por isso se usa bastante antibiótico neles. Só que quando a gente come a carne, a gente está ingerindo esses antibióticos, o que aumenta o risco de doenças gerarem uma pandemia generalizada na humanidade. Já na aquaponia não se usa antibióticos, porque se usasse, ia matar as bactérias que absorvem os nutrientes das plantas, e aí o sistema não funcionaria. O único ponto que existe em comum em ambos os métodos é o ético, pois há o sofrimento dos animais quando a gente mata eles para comer. O mais incrível é que na aquaponia a gente mata os peixes para comer eles, o que parece bem sanguinário, mas na realidade a gente salva muito mais peixes do que a gente come. O motivo é que existem muitos navios de pesca no oceano que pescam toneladas de peixes e nas redes de pesca acaba pescando, além dos peixes, inúmeras espécies marinhas que não era o objetivo. Aquilo forma uma massa enorme de animais, cujo peso esmaga quem está embaixo, que acaba morrendo e sendo jogado fora. Isso fora centenas de milhares de baleias, golfinhos e focas que acidentalmente morrem se chocando com esses navios. Quer dizer, os navios de pesca, só para alimentar a gente, acabam matando muitos animais que a gente não come. Ou seja, a gente come só uma pequena parte dos animais que eles pescam, dos peixes, a outra metade dos peixes é jogada fora porque morre e ainda acaba assassinando inúmeras outras espécies de vida por aí. Enquanto na aquaponia a gente só come os peixes que a gente cultiva, aqui não, a gente come os peixes que são pescados e mata inúmeros outros que a gente nem sequer chega a comer. E considerando que os oceanos estão em risco de sofrer uma extinção em massa das espécies, a gente deve preservar a vida marítima a todo custo. Como na aquaponia a gente come os peixes que a gente cria, não haveria necessidade da gente pescar em alto mar. Consequentemente, isso ajudaria a preservar incontáveis espécies que vivem por ali. Então, o saldo final seria positivo. Entendeu a estratégia? A gente ia matar muito menos animais, ia continuar alimentando as pessoas, e ainda ajudaria a vida dos oceanos a se recuperar. Por isso, a aquaponia é mais ética, já que ela pode diminuir a pesca predatória e assim salvar muito mais animais do que mata. É, moleque, a aquaponia é imensamente superior aos demais métodos de criação de animais. Até porque ninguém paga os prejuízos que gera para o meio ambiente. Por exemplo, na pecuária, a cada um milhão de reais em receita, ela gera 22 milhões em prejuízo para a natureza. Só que a grande indústria não paga essa conta, senão o preço da carne ficaria 20 vezes mais caro do que já é. Aí, ao invés do povo comer carne todo dia, ele passaria a comer apenas uma a duas vezes ao mês. Do ponto de vista ambiental, isso até seria o correto a se fazer. Senão a criação de animais vai continuar destruindo a natureza. O problema do mercado é que a lógica de oferta e procura não faz nada para combater esse consumo que está gerando prejuízos para o planeta inteiro. E para piorar, o governo representativo é comprado. É lógico, tem bancadas ruralistas lá. E nas últimas eleições elas patrocinaram partidos de todos os lados para não correr risco de perder. E para piorar, além do governo não fazer nada para responsabilizar o setor, ele ainda investe pesado com grana pública para ajudar ele a crescer. A democracia representativa está agravando o desastre ambiental. E se alguém acredita que os políticos podem mudar algo, essa pessoa é um retardado. Se existe alguma democracia que pode mudar algo, é a democracia direta. Pois é, e se você acha que eu falo as coisas só da boca para fora, tá mãe, tá enganada. Eu fiz esse canal para propor soluções eficientes para resolver os problemas do mundo, não só propor como aplicar. Eu não fico só na teoria não. Se liga aqui, eu já fiz um vídeo falando dos ecopolos, que é um projeto de construir cidades sustentáveis baseadas em democracia direta, e isso está acontecendo. Detalhe, nos Ecopolos também está acontecendo projetos de aquaponia, que eu vou falar agora. Bom, esse aqui é o canal oficial do projeto. Quem se interessar pode acessar que vai ter muita coisa interessante aí. É claro que com certeza existem outros projetos de aquaponia pelo Brasil, eu estou defendendo a Aquaponia de forma geral. Eu só estou citando esse exemplo aqui em específico, porque está relacionado aos ecopólogos e é um projeto que eu já divulguei. Mas é claro que são materiais mais informativos. Mas para mexer com a companhia muda muita coisa, por exemplo, dependendo do clima que você for usar, certos tipos de peixe vão ser usado para um clima, certo tipo de peixe para outro, vegetação, planta também. Então, assim, vai ter muitas coisas, muitos detalhes envolvidos que, obviamente, quem quiser se aprofundar, aqui tem um contato que vai ter os cursos, então vocês podem ir atrás eu estou usando esse vídeo aqui também além de divulgar para mostrar outra coisa porque olha o tanque de peixe aqui de trás é muito grande então assim é uma tecnologia bem avançada que mostra que dá para produzir bastante comida com pouco espaço ou seja é uma tecnologia viável que já existe inclusive pertence ao projeto dos ecopolos. repara como a coponia é um projeto ideal para se inserir não só nos ecopolos, mas nas grandes cidades porque como a produtividade é bem elevada com certeza vai lotar o planeta de vegetais e peixes. Só que, mesmo para aquaponia produzir comida em larga escala, vai ser preciso fazendas verticais, já que a cada andar vai multiplicando a quantidade de comida produzida. Para você ter uma ideia, usando um exemplo real, uma fazenda vertical de aquaponia de 1.800 metros quadrados produz cerca de 35 toneladas de vegetais e 25 toneladas de peixe por ano. Inclusive, ela aproveita a água da chuva para usar na sua produção, o que ajuda a proteger rios e nascentes. Segundo os cálculos que estão aqui, as fazendas verticais podem alimentar 100 bilhões de pessoas tranquilamente, que é mais de 10 vezes a quantidade de pessoas que tem no mundo. Se a gente espalhar várias fazendas verticais pelo planeta, a fome será um problema do passado. Detalhe, esses cálculos foram feitos considerando apenas as fazendas verticais construídas na terra firme dos continentes. Mas hoje nós já temos fazendas verticais que podem ser construídas em lagos e em oceanos. Com essa tecnologia, a humanidade pode produzir comida para muito mais pessoas ainda. As fazendas verticais flutuantes produzem muita comida. Por exemplo, esse modelo produz quase 10 toneladas de comida por ano em cada módulo. E olha só, com muita variedade de alimentos. Isso fora que o teto delas, cada uma, possui painéis solares. Então, é uma fazenda de comida e de eletricidade. Cada módulo é parte de uma construção maior. É só sair interligando os módulos que a produção de comida e energia vai aumentando proporcionalmente. Isso tudo que falei é relativo à produção de comida sobre a água do oceano, mas até agora eu nem considerei que a gente pode plantar comida no fundo do mar. Considerando tudo, todas essas hipóteses, a gente pode produzir comida para muito mais de 100 bilhões de pessoas e de forma sustentável, desde que essa produção seja focada em fazendas verticais. Mas, apesar de ser possível alimentar tanta gente, eu defendo controlar o crescimento populacional. E por um motivo muito óbvio, o mundo não se resume à comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Se o mundo tem 10 pessoas e 10 camas, dá para cada uma dormir em uma cama tranquilamente. Mas e se o mundo tivesse 100 pessoas? Aí nesse caso, a cada 10 pessoas, apenas uma poderia dormir na cama e todo o resto dormiria no chão. Entendeu? Os recursos são limitados e quanto mais pessoas tiver, menos recursos vai sobrar para cada uma. Meu objetivo é construir um mundo sustentável que maximize a qualidade de vida das pessoas e dê mais mordomias a elas, inclusive a mim. Só que quem coloca filhos no mundo está dificultando os outros a terem acesso a essas mordomias. Então, a sociedade deve criar políticas que estimulem as pessoas a terem menos filhos, senão vai lotar um mundo de gente. Pensa só, se tiver muitas pessoas, é claro que essas vendas verticais vão dar conta de alimentar todo mundo. Só que para fazer ela, se gasta metais e outros materiais que vão faltar em outras áreas. Assim vai ficar mais escasso e menos acessíveis à população. Por isso que devemos fazer controles de natalidade para assegurar o crescimento da população. Até a renda básica pode ser usada para incentivar isso, mas eu vou deixar para falar em outro vídeo. Quando já houver um monte de tecnologia eficiente já aplicada e suprindo a necessidade de todos com sustentabilidade, aí sim a gente pode falar em aumentar a população. A gente deve abrir concessão à medida que todos já desfrutam dos benefícios. Se não for possível dar uma vida confortável para todos, o aumento da população só vai agravar ainda mais os problemas sociais que já existem. Então, primeiro a gente resolve os problemas das pessoas que já estão aqui, depois a gente libera para colocar mais. Como nós sabemos, hoje nós não conseguimos alimentar a todos e pior, a alimentação da minoria é bastante baseada na pecuária, que está destruindo o meio ambiente. E resolver esse problema é bem simples. Basta desestimular a pecuária cobrando os custos das reparações ambientais e usar dessa receita para incentivar a construção de fazendas verticais, principalmente de aquaponia. É tirar de um lado prejudicial para colocar em outro benéfico. Com isso, a carne da pecuária ficaria cara e diminuiria o consumo do povo. Só que ao mesmo tempo passaria a ter muita carne de peixe da aquaponia, que devido à sua enorme quantidade produzida, ela ficaria bem barata. Isso não proíbe a carne de pecuária para quem quiser comer, mas ao mesmo tempo oferece uma alternativa barata, saudável e sustentável para quem não está disposto a pagar pela carne o valor que ela realmente custa. Essa política é bastante benéfica para o planeta porque a menor redução da pecuária já permite sobrar bastante cereais para alimentar as pessoas. Então, além de ter um monte de verduras, legumes e peixes da aquaponia, a gente também passaria a ter uma abundância de cereais. Outro benefício é que a aquaponia pode diminuir a queimada de florestas para criar pastos, salvando inúmeros animais que vivem por ali. Isso fora que existe um bando de animais marítimos que hoje são vítimas da pesca predatória. E detalhe, a maioria dos animais que morrem aqui nem sequer são usados para alimentar as pessoas. Esses e outros motivos que eu já falei nesse vídeo tornam a aquaponia um método superior para alimentar a humanidade. Por isso deve substituir a pecuária e outros métodos de criação e extração de animais. Eu insisto na aquaponia para mostrar que o fato da gente criticar a pecuária não significa que a única solução para o mundo é ser vegetariano ou vegano. A aquaponia produz comida de forma sustentável e o melhor, não gera risco de epidemia para a humanidade. A questão é que tem muita gente que luta para proteger os animais e vive falando para as outras pessoas que a carne deles faz mal para a saúde. Só que fica muito difícil convencer as outras pessoas em relação à aquaponia porque a carne de peixe é rica em nutrientes e não está relacionada a problemas cardíacos e nem de metabolismo. Velho, se a intenção é proteger a saúde das pessoas, é muito mais inteligente criticar o cigarro porque faz um mal desgraçado e não oferece nenhum tipo de nutriente. Agora, se a intenção é salvar os animais, o discurso deve se focar neles. E até nesse sentido, a aquaponia ajuda a proteger, porque ela evita a morte de inúmeros animais silvestres. Não adianta querer convencer as pessoas a deixarem de comer carne, porque é um hábito que está enraizado na cultura há milênios. Para se ter noção da dificuldade, pega os políticos que estão no governo. Alguns deles estão há poucas décadas ou séculos, dependendo do país. Pois bem... Os políticos são odiados pela população, mas ainda assim existe resistência para se eliminar com o cargo deles. Imagina agora retirar a carne da alimentação, sendo que é algo gostoso e que dá prazer. Velho, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, mas ainda assim continua usando. Isso prova que é praticamente impossível mudar o hábito alimentar da população em larga escala. Se nos últimos 40 anos metade das espécies animais e vegetais desapareceu do planeta, é óbvio que a gente precisa fazer mudanças drásticas em pouco tempo se a gente quiser continuar sobrevivendo por aqui. Então a gente precisa de estratégias mais eficientes do que ficar pregando o vegetarianismo e o veganismo. É preciso oferecer alternativas de alimentos que são ecologicamente corretos. E nesse sentido, a aquaponia é a resposta certa. O primeiro passo é construir fazendas verticais de aquaponia, já que isso evitaria que muitos animais silvestres morressem em queimadas ou na pesca predatória o que ajudaria florestas e oceanos inteiros a se recuperarem. Ou seja, a aquaponia pode ajudar a humanidade a superar esse risco de extinção em massa das espécies e ajudar ecossistemas inteiros a recuperarem-se. Então, essa meta é muito mais viável e realista de se atingir em uma década do que ficar tentando convencer os outros a mudar o hábito de comer carne. É como eu já falei, o melhor jeito de salvar os animais é criar alternativas que sirvam para as pessoas que comem carne. Caso contrário, vai ficar só barulhando os outros e vai gastar muito tempo e energia para conseguir resultados simbólicos, enquanto a esmagadora maioria da população vai continuar se alimentando de métodos irresponsáveis que vivem assassinando vários outros animais que sequer viram comida. Isso sim é muito pior. A aquaponia é a estratégia de alimentação mais eficiente que nós temos. Olha, é até verdade que as pessoas que comem carne no cultivo tradicional acabam ocupando muito mais espaço no planeta que vegetarianos e veganos. Mas com a aquaponia essa diferença praticamente desaparece, a pegada ecológica é muito reduzida. Então não é preciso mudar o hábito alimentar da galera para a gente proteger florestas e oceanos. Basta a gente estimular a aquaponia e desestimular a pecuária. Mas eu tenho notícia boa tanto para quem defende os animais, como para quem gosta de comer carne, porque a humanidade já pode produzir carne a partir de células. Com esse método, a carne é cultivada em laboratório, ou seja, você joga uma gosma dentro de uma máquina e de lá sai um pedaço de carne. Mano do céu, com isso a humanidade pode comer carne à vontade, que não vai precisar de matar nenhum animal. Isso sim encerra qualquer discussão ética. Só quero deixar claro que apesar de não matar os animais, a carne de laboratório ela ainda usa sangue de fetos de bezerros, então a produção continua precisando de animais. Só que como não haveria mais o abate, isso salvaria milhares de animais que são assassinados todos os dias. E mais, tem mais ainda, porque é o seguinte, você só precisa apenas de sangue de pouquíssimos bezerros, que essa pequena quantidade já é suficiente para produzir milhares de pedaços de carne, já que as células crescem sozinhas à medida que vão recebendo os nutrientes. Cultivar células é muito mais eficiente que criar animais. Isso porque ao longo da vida dos animais, eles recebem muita água e nutrientes, que se converte em pouca carne. Isso porque grande parte da energia é usada para manter as funções vitais dos animais. É lógico, ele precisa te locomover respirar, bombear sangue pelo corpo, cagar, tudo isso envolve perdas de nutrientes que não se convertem em carne. Por outro lado, a única coisa que a célula vai fazer é crescer e se multiplicar. Então toda a energia que ela receber vai se focar em aumentar o tamanho. Por isso que para a mesma quantidade de energia recebida, as células vão conseguir produzir muito mais carne do que os animais. É uma evolução drástica em termos de eficiência. Eu vou mostrar isso com dados reais. Para produzir uma tonelada de carne de células, precisa de 376 vezes menos hectares que na pecuária. Usa 90% menos água e reduz a emissão de do gases dos efeitos de estufa entre 80% a 95%. Isso sem falar que a carne de laboratório pode ser muito melhor para a saúde das pessoas, porque não tem o perigo de contaminação de bactérias, nem o excesso de gordura saturada, e muito menos o uso de antibióticos, que se faz bastante na pecuária. Melhor ainda, o laboratório poderia programar a composição dos nutrientes para que a qualidade da carne ficasse melhor que a de hoje. Essa é uma alternativa tão sustentável quanto a coponia. Isso só prova que o problema do mundo não está em comer carne, e sim a carne da pecuária. A carne de laboratório já existe. Só que a gente não vê ela em cada esquina, porque ainda é feita com métodos artesanais. Então ela trabalhando um danado para se fazer apenas um pedacinho. Por isso que ela é caríssima. O primeiro hambúrguer, quando ele foi feito, custava em torno de 300 mil dólares. Só que com o tempo os métodos foram melhorando e dois anos depois o preço despencou. Para você ter noção, um quilo de carne já estava custando 80 dólares. E, é isso, e quilo dá vários hambúrgueres. Então cada hambúrguer passou a custar mais ou menos uns 11 dólares, dois anos depois. Ó, oh, ainda tá caro. Mas do jeito que barateou, estratosfericamente um espaço tão curto de tempo e as coisas tendem a continuar melhorando, tem gente que já tá apostando que ela vai começar a ser vendida daqui cinco anos. E gente mais otimista ainda daqui em três, como você pode ver aí. Pois é, só que esses mercados iniciais aqui vão ser mais de nicho, focado num público específico, não é mercado de massa. Para a gente acabar com os problemas ambientais, tem que ter carne em todo lugar. Até popularizar, provavelmente vai levar, levar em torno de 10 a 15 anos. Aí sim a gente vai poder ver carne de laboratório em qualquer cidade. Pode ficar tranquilo, laboratório não é coisa de outro mundo. Por exemplo, o leite e o queijo são dois exemplos de comidas processadas em laboratório que todo mundo come. Com a carne vai ser a mesma coisa. A gente coloca células nas máquinas que vão crescer e se multiplicar até o momento que ela vira tecido e a gente vai comer, ok? A vantagem é que se a carne de células é toda produzida em laboratórios, a gente pode criar prédios com vários andares de laboratórios para aumentar a produção. Esses prédios também serão fazendas verticais e ficarão nas cidades para alimentar os moradores oferecendo os mesmos benefícios que as fazendas verticais de aquaponia oferecem. Tá certo que as fazendas verticais de carne de laboratório não produzem vegetais, mas tem a vantagem de não matar os animais. Então, no futuro é até capaz da gente não precisar mais de comer os peixes que a aquaponia cultiva, já que a gente poderia cultivar a carne de peixe em laboratório. Moral da história, o método mais eficiente para a gente alimentar a humanidade inteira várias vezes e ainda proteger os ecossistemas e os outros animais é construir fazendas verticais. E, em um primeiro momento a gente deve focar em fazendas verticais principalmente de aquaponia porque é um método que existe e produz em larga escala é extremamente ecológico isso ajudaria a prevenir inúmeros problemas que andam acontecendo para o ecossistema. E claro, daqui uns 10 anos por aí deve popularizar a carne de laboratório e aí a gente investe nisso daí porque com certeza evitaria de matar inúmeros outros animais para fazer carne. Com certeza no futuro as fazendas verticais tenderão a ser mistas, terão tudo, aquaponia, carne de laboratório, como você pode observar aí. Tá lembrado de quando eu falei da estratégia de taxar a carne da pecuária para investir em aquaponia? Com certeza é uma estratégia excelente para o meio ambiente e aparentemente parece que pô, a carne vai estar tá muito cara, poucas pessoas vão comprar, então a galera não vai ter carne para comer. Isso só é verdade num primeiro momento, porque depois as coisas mudam. É o seguinte, nesse primeiro momento que a carne da pecuária está cara, automaticamente ia diminuir o consumo da população, e com a diminuição da criação de pecuária, sobraria muito mais cereais para a população, que inclusive o preço baratearia, seria ótimo para a galera. Fora que a aquaponia produz um porrado de plantas e peixes, então teria muita comida, e quando tem muita quantidade, ela barateia. E tem um detalhe, com a carne da pecuária cara, o que isso ia acontecer? Ia estimular a produção de carne de laboratório. E com certeza haveria muito mais pesquisas, aceleraria o desenvolvimento dela, que produziria em massa cada vez mais rápido. Com isso o preço dela reduziria muito mais. Então haveria uma oferta muito grande de carne que logo logo compensaria esse preço. E rapidão haveria uma abundância de carne também. Então não é que as pessoas ficariam sem carne, só no primeiro momento, mas isso iria impulsionar uma abundância de todo tipo de comida depois, e as pessoas teriam carne para comer depois. Então veja que esse aumento do preço da carne é apenas temporário, ele serviria para criar toda uma infraestrutura que aumentaria bastante a oferta de alimentos, ocupando uma área extremamente menor de terra, com muito menos consumo de água, preservando várias plantas nativas e espécies que existem por aí. As fazendas verticais são uma promessa tão grande para a humanidade que universidades estão criando modelos open source para qualquer população implantar nas suas comunidades. É fenomenal a ideia, pode ver que os prédios funcionam com LEDs rosas e ainda possuem restaurantes onde a galera é só chegar e comer ali. Pois é, além disso tudo, outra vantagem excelente das fazendas verticais é que é muito fácil automatizar o trabalho nelas. Isso aí, praticamente tudo já pode ser feito por robô. Tá abrindo a Fazenda Vertical aí, onde os robôs fazem praticamente tudo. Desde cuidar das plantas até a colheita delas. A única coisa que eles não vão fazer é plantar sementes. Mas já existem robôs ou pensores que fazem esse tipo de serviço. Então, isso significa que todos os trabalhos envolvidos na Fazenda Vertical podem ser realizados por robôs. Não precisa de seres humanos. A única necessidade de pessoas seria se fosse para fazer a manutenção desses robôs. Só que os robôs estão evoluindo muito rápido e não estão muito longe de fazer a manutenção deles mesmos. isso significa que num futuro não muito distante, não vamos mais precisar de nenhum tipo de pessoa trabalhando com produção de comida. As fazendas verticais podem produzir alimentos para toda a humanidade e sem nenhuma pessoa ficar trabalhando. A gente não precisa mais de ralar para sobreviver. A sobrevivência está garantida com a tecnologia. As fazendas verticais podem alimentar a humanidade inteira e sem ninguém trabalhando nelas. É só a gente focar nessa estratégia que com certeza a gente vai acabar com a fome do planeta em apenas 10 anos. E mais, além de combater os problemas gerados pela pecuária e pela pesca, as fazendas verticais ainda oferecem soluções para problemas da agricultura. Porque com certeza o ambiente é fechado, você controla várias variáveis que no plantio aberto não é possível. Então você consegue manter uma produtividade, mesmo quando variáveis externas estão atrapalhando produzir alimentos. Então é muito mais segurança alimentar ainda. É isso aí, véi. E se você acredita que o planeta vai começar a esquentar, já começa a construir fazendas verticais. Que aí você aproveita o calorão do sol, produz energia, refrigera ali, deixa no clima ideal e as plantas continuam crescendo. Então dá para ter comida para todo mundo, desde que seja com fazendas verticais. Yeah! Felizmente, as fazendas verticais estão começando a se espalhar pelo mundo. Atualmente, os maiores modelos estão em construção. Isso vale tanto para as fazendas verticais terrestres, como também para as fazendas verticais flutuantes. Bom, você já entendeu a importância, mas quem se quiser conhecer um pouco mais, dê uma olhada depois nesse infonográfico aqui ele mostra um modelo aqui de fazenda vertical que é abastecido por energia limpa, coleta água da chuva, tem todo um tratamento de esgoto ele envolve vários modelos de cultivo como aeroponia, hidroponia, aquacultura e é claro que se você ligar a hidroponia com a aquacultura vai dar o que? vai dar aquaponia, que eu acabei de falar então assim, aqui a gente tem outras coisas, tem restaurantes, lojinhas e todos os trabalhos dentro da fazenda vertical você já sabe que podem ser automatizados. Então assim, é uma solução para a humanidade, então quem quiser saber mais detalhes e tudo mais, tá tudo aqui e você pode acessar depois, tranquilo? É sensacional! Fazenda Vertical é sensacional! Então é isso aí galera, o vídeo tá chegando até o fim! Eu espero que vocês tenham se interessado por esses assuntos, porque o planeta precisa que mais pessoas saibam disso. Pega aquela seringuinha de fazenda vertical e de aquaponia e injeta nos seus amigos, porque eles precisam conhecer essas ideias também, beleza? Quem quiser se aprofundar aí em aquaponia, aqui está o contato certinho, pode correr atrás. Então é isso, vamos seguindo junto. Que a força do Equapolo esteja com você! Valeu! Pá.